me aqui é, pessoal? Estão todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é David Pontes, PJ. Estudante poliglota de línguas estrangeiras vivendo aqui na Rússia. É isso aí. É, é. E é isso aí, pessoal. No vídeo de hoje, eu vou contar um pouquinho, não é? Como é que é ser um estudante angolano poliglota, né? Vivendo aqui na Rússia, visto que já estou aqui há um ano. Esse vídeo me foi pedido pela Angopoliglota, né? Que é minha parceira aí. Uh, dos estudantes poliglotas que estão em Angola e que com certeza vão viajar pelo mundo e terão a oportunidade, nessa casa, de praticar aí os idiomas que têm noção. Então, uh, eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida e bem simples como é que é ser um estudante poliglota, né, vivendo esse intercâmbio aqui na Rússia, uh, tendo noção de várias línguas. Bem, primeiramente é muito bom, muito bom, porque uh, há muita gente que quando chega aqui na Rússia fica meio fechado, meio acanhado de, de se comunicar com as pessoas. E eu basta ouvir uma pessoa que talvez fala francês, fala uh, espanhol, fala russo, eu chego já chegando, chego com tudo. E quando essas pessoas, nesse caso, notam que eu falo uma língua que não é minha língua nativa, eles ficam bem surpreendidos. E ainda mais quando ouvem a pessoa falar com aquela com pronúncia, né? Aquela, uh, a pessoa falar tão bem, ficam ainda mais surpreendidos. Então, é sempre bom para mim, é sempre muito bom para mim. Uh, e também, né, tendo noção de várias línguas, uh, eu pude encontrar vários tipos de trabalhos. E só para informar que trabalhar aqui como professor de inglês, para aquelas pessoas que estudam inglês e também têm noção, nesse caso, que falam inglês e têm noção da gramática e têm a oportunidade de poder explicar, olha, aqui na Rússia podem fazer muito dinheiro. Verdade. Eu, como professor de inglês, eu trabalhei como professor de inglês durante quatro meses e até agora trabalho, mais online. Antes estava trabalhando numa escola, num centro de formação de língua inglesa, eu lá estava a dar aulas de inglês e recebia por semana, por semana, certo? Por semana eu recebia 15 mil rublos, equivalente a 150 mil kwanzas, ensinando inglês. E por mês, não é? Por mês, calculando tudo, eu recebia 60 mil rublos, equivalente aproximadamente a 600 mil kwanzas, só ensinando inglês. E não era muito tempo que eu passava lá ensinando inglês. Eu ia para lá, né? dava minha aula, explicava, explicava a matéria e depois dava talvez. Um, um exercício para prática, então era comum, não fazia muita coisa, depois uma coisa que eu gosto de fazer é idiomas né, e, e além de mais ah, os estudantes que eu ensinava são pessoas ou oh, são estudantes que falavam russo e eu tinha a oportunidade de lhes ensinar né, ensinar inglês falando russo, então tinha a oportunidade de praticar mais a língua russa e aprender muito mais. E outra coisa, com idiomas tens a oportunidade de conhecer muitas mulheres, de países diferentes, falando na própria língua delas. Nesse caso, ele vai lhes conquistar na própria língua delas. E elas ficam mais surpreendidas e facilita o trabalho. O que já é muito bom. <risos> Outra, eu participei em um concurso, ah, onde ganhei o Mr. Rude N, né, que é o um Mr. aqui da Universidade. E nesse concurso, eu tinha que mostrar o meu talento. Bem, eu falei, eu tenho muitos talentos, mas prontos, Vou falar sobre o talento sobre a aprendizagem de línguas estrangeiras. Eu cheguei lá no palco e comecei a falar sobre a aprendizagem de línguas estrangeiras. Muita gente sabe que a língua russa é uma língua muito difícil. Mas eu estava fazendo a apresentação na língua russa. E eles sabendo que eu estou aqui na Rússia há menos de um ano. Porque naquele tempo, ainda estava oito meses aqui na Rússia. Eles não conseguiam acreditar pelo jeito pela forma que eu falava russo. E foi surpreendente para eles. E na plateia, né, as pessoas que estavam assistindo. Olá. <risos> a Ziliona. Esta. esta. sim. Opa, já vês. Então, esses estão todos os benefícios de falar outros idiomas. Mas, velho, aí já me parou e. pronto, Enfim. Russo. Enfim. Então, ah, neste concurso, conforme eu estava informado, neste concurso, como tinha muitos estudantes de línguas. Uh, diferentes, né? de países diferentes Eu estava fazer a apresentação em russo E depois pulei, fui diretamente no inglês Eu comecei a falar, pá, pronto Eu sei que tem muita gente aqui que fala inglês Eu também falo inglês, eles ficaram já tipo, uau Saí do inglês, fui no espanhol Tinha estudantes que falavam espanhol Pessoas que falavam espanhol O júri começou já a ficar surpreendido Meu Deus E assim fui, né? Fui no francês Fui no italiano E então, é muito bom esse foi um dos talentos que me ajudou né, a ganhar aquele concurso, além da dança, pois dancei também, né, mostrei um pouquinho da nossa cultura angolana na da dança, mostrei as nossas roupas e os nossos trajes africanos e me levou a ganhar aquele concurso. E hoje eu sou o Mister da Universidade Rudena aqui na Rússia. Então, uh, ter noção de línguas estrangeiras, uh, nesse um ano que eu estou aqui na Rússia, tem me ajudado bastante não só uh, a me sustentar aqui na Rússia devido aos trabalhos, não é uh, pelas línguas que eu falo, eu trabalhei numa empresa americana em que eu me tornei o líder de time simplesmente porque falo inglês e falo espanhol visto que nos Estados Unidos tem muitos tem muitos estrangeiros, né, imigrantes que falam espanhol, então isso foi um plus, né, foi um mais, né, um ponto a mais aí que me ajudou, né, a subir de categoria na empresa, então uh, é sempre bom, então Nesse caso, eu aconselho a todos vocês que estão aí, estudantes poliglotas, estudantes de línguas estrangeiras, a continuarem a estudar, não parem de estudar, pois vocês só têm a ganhar estudando línguas estrangeiras, só aprendendo novos idiomas. Eu estou aqui a partir de janeiro de 2023, vou começar a aprender a língua né? o mandarim. Né? Uh, tem um centro aqui uh, em que eu vou estar tá lá, nesse caso, vou me inscrever para nesse caso aprender de uma forma mais rápida e prontos. eu tenho certeza que nós em Angola não temos aquelas possibilidades né? aqueles meios todos de aprender um idioma talvez se inscrevendo num, num centro normalmente aprendemos sozinhos né a nossa forma autodidática de aprendizagem ah, mas eu creio que normalmente aprendemos assim porque não temos muitas possibilidades de pagar um centro né? não temos muitos livros não temos aquela conexão boa de internet então, por essa razão, acabamos nos esforçando e aprendendo de uma maneira autodidática. Então, o meu conselho para vocês é esse, continuem estudando, não é? Ah, continuem estudando. Nós estamos aqui, a ango Poliglota vai ajudar, não é? ah, sempre que tiver oportunidades para estudantes ah, angolanos, não é? para viajarem, irem fora do país, por bolsa de estudo, ango Poliglota vai estar a vos deixar aí todas as informações, Vai estar a partilhar com vocês e a ajudar, porque é um sonho, não é? Ver todos os estudantes poliglotas, da Angopoliglota, em vários países diferentes. Então é isso aí, pessoal. Era mais um vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o vosso like se gostaram do vídeo. david.pj é o meu nome, Angopoliglota. Tamo juntos.